curso ou livro de costura é exatamente igual, pode reparar, eles sempre vão pegar na mãozinha da iniciante e ensinar como manusear a máquina, como cortar tecido, alguns até ensinam sobre modelagem e acabamentos, e é óbvio né, que ao final de todos os estudos você terá costurado pelo menos alguma peça de roupa, é sempre o mesmo padrão, e isso até funciona, não dá pra fugir, mas existem aulas que deveriam ser obrigatórias, mitos que deveriam ser quebrados, verdades e obviedades desse mundo da costura que deveriam ser ditas. Uma base sólida de conhecimento deveria ser criada antes de tudo, já que os estudos de moda né, são tão amplos e sofrem tantas atualizações, que são as tais das tendências, não é verdade? E acaba então que todo o curso ele se resume em três partes, a primeira parte é a técnica inicial básica, qual máquina comprar, para que serve uma pence, como entretelar um tecido, quais ferramentas usar. Esse tipo de coisa básica. A segunda parte é sempre o repertório de peças e acabamentos. Quais modelos de roupas costurar? Se a roupa leva um zíper, como é que você costura o zíper? Como montar um cós de uma calça, por exemplo? Como criar as próprias roupas? Ou seja, é um repertório para você aprender a vida toda. E por fim, aquilo que toda pessoa que se propõe a aprender a fazer roupas realmente quer é a terceira parte, a base de realidade porém isso ninguém te conta o porquê das coisas por trás da técnica isso ninguém fala, por que a costura precisa ser feita dessa maneira e não de outra maneira, por que isso tem que ser assim na modelagem e não de outro jeito, por que as coisas são feitas dessa forma isso ninguém te explica ninguém te explica o porquê e principalmente, ninguém te explica como conseguir pensar a costura de forma independente, a sequência da costura, ninguém te ensina a pensar. Porque verdade seja dita, né? Costurar dá trabalho. Então, se você vai fazer uma roupa, ela precisa fazer sentido, ela precisa realmente ser bonita, ela precisa combinar com você e foi por isso que eu criei o Costura Bem Feita, um curso online que começa igualzinho a todos os outros cursos e livros de costura, mas que tem o diferencial de te mostrar a boa e evidente verdade, sem romantismo barato, sem promessas de tábua de salvação, eu te explico o porquê, o porquê daquilo ser assim, além de todas as outras aulas, né, tanto para quem é costureira iniciante e quer aprender a costurar certo desde o início, ou então para quem é costureira mais experiente e quer sair dessa mesmice de só costurar roupinha básica, com um avesso meia boca e aquele design esquisito, né, onde nada combina com nada dentro do seu guarda-roupa, então fica esperta, e aí você vai poder avaliar se o costura bem feita. É para você ou não?